E o Auge Brasil de hoje traz o lançamento do Festival Gastronômico em Santa Bárbara do Oeste. A loja Liz chega no Tivoli Shopping. dores na fidanha americana. Apresentação da, da, da, da, da, da Orquestra Sanfônica no Teatro Municipal de Americana. Também se apresenta no musical Pirim Pimpim, Pim. Black Friday, motivo de shopping, em tributo a Luiz Gonzaga, uma apresentação da Orquestra Sanfônica no Teatro Municipal de Americana, também com Enoque Virgulino. <música> A loja Liz com lingerie moda praia chega em Santa Bárbara do Oeste no Tivoli Shopping. Vejam as imagens. <risos> a gente tem as nossas regatas, então são regatas que tem com bojo, bojo aerado, que a gente chama de know how inside, né? que é uma tecnologia que só a têm. tem, então na frente ela vem com um bojo e atrás ela tem toda essa parte aqui, a zero marcas que dispensa o uso do sutiã. Então você tá linda, maravilhosa, não precisa usar o sutiã. E aqui quando a pessoa olha por fora, né, uma roupa interna, é uma regata básica. Tem duas opções. E a gente tem tanta opção aqui, quanto a opção descavada. Tá é ótima! E aqui nós temos um serviço super especial para todas as mulheres, que é a nossa consultoria exclusiva para orientar em relação ao sutiã perfeito. Então aqui nós descobrimos qual é o seu tamanho ideal, Por porque cada mulher tem uma proporção. Para cada tamanho de costas a gente tem até oito opções de tamanhos de bojo. E depois a gente descobre também qual é o estilo, porque tem mulheres que gostam de aumentar, outras de reduzirem, outras de deixarem um efeito mais natural e além disso também a sensação que cada mulher mais gosta. Então tudo isso a gente faz com uma consultoria super exclusiva. É um trabalho que só a Lisa oferece. Um trabalho de provador para você provar e sentir qual é o seu melhor sutiã, qual é o sutiã perfeito para você. Que maravilha! Nós temos também todas essas opções, né, maravilhosas, na nossa linha moda praia. Então a Lisa é a única marca da América Latina que tem tamanhos diferenciados de bojo, ou seja, a gente tem a proporção exata das costas e dos seios, né, com bojos do B até o G, e a gente tem também um, um grande diferencial, que é o quê? Uma moda praia que veste perfeito. Vejam o registro da apresentação da Turma do Passinho, no musical Pirim Pimpim com o tema Os Piratas, que aconteceu no Teatro Municipal. lança a segunda edição do Festival Gastronômico e o Ojo Brasil recebeu o convite e esteve lá no dia do lançamento. E surpreendeu e traz o desafio para que a edição de verão também tenha essa pegada surpreendente. E nós temos aqui estabelecimentos da nossa cidade que foram então selecionados através de uma comissão composta pelo Conselho Municipal de Turismo. Que nós também temos representantes na noite de hoje. Eu quero agradecer sempre. essas fundamentais né, para levar essa boa ideia que se tornou um festival gastronômico para longe, para atrair aqui para Santa Bárbara do Oeste pessoas que gostam de boa gastronomia, de eventos qualificados, de eventos bem organizados. E o principal agradecimento aqui, sem dúvida alguma, é para todos, todos aqueles que vêm aqui para nos ajudar a construir uma história bonita de festivais importantes. Do ponto de vista daquilo que todos que participam desses festivais me relatam assim, rotineiramente. Black Friday, surgida nos Estados Unidos. Um evento conhecido pelos seus descontos e promoções. Lá surgiu logo após o Dia de Ações de Graça e chegou aqui no Brasil em 2010. O Tivoli Shopping também fez um evento da Black Friday, o qual trouxe a gente os influenciadores que participou com direito ao almoço e também rolou um amigo secreto. Vejam lá! Amigo secreto com a gente. E, então a ideia é que tá? então, começou vai a Aí a gente está aqui, vai mostrar os pafélezinhos. A ideia é que vocês comprem um presente para vocês e também para o amigo secreto. E durante todo o passeio, vocês podem ir divulgando. Ah, isso aqui combina comigo, vou levar. Isso aqui é pro meu amigo ou amigo. Hum. E depois nós vamos nos encontrar aqui, ó. E Me eu de em frente do nosso <risos> <risos> de bambu. Pra fazer a revelação, brincar e ter um almoço bem gostoso. Ah, meu tá? mesmo? Certo? Seria legal. Agora eu vou tirar meu papelzinho do amigo secreto. Eu tô participando do <risos> Tibone Shop Tirando o papelzinho do meu amigo secreto. Aqui aproveitando a Black Friday do Magazine Luiza. Olha, eu vou comprar um secador de cabelo para mim, para dar um jeito nesse cabelo. Olha, meu amigo secreto tinha pedido roupa, mas eu vou dar é um ferro de passar roupa que tá bem barato. Olha, gente, já tô aqui com o presente da minha amiga secreta ou do meu amigo secreto, quem sabe, espero que a pessoa goste. A galera tá assistindo a Copa aqui no Tivoli. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Compras. Oi, tudo bem? Bom, agora a gente está no coco bambu, onde nós vamos almoçar e fazer a nossa confraternização. revelar o nosso amigo secreto a galera já está aqui, daqui a pouco já chega o nosso espumante para gente fazermos um brinde e vocês aguarda aí espero que o meu amigo secreto ou minha amiga secreta goste do presente aconteceu em Americana na Fidan a Burning Fest Copa dos Assadores vejam as imagens a tua voz Me pega me costas, baixinha, é que eu prefiro ah, a eu te a paixão E é o riso de abrir A cabrinha meta o seu da cedete Com o amor, o amor o Desestimo putaria Por exemplo, que o cachorro Que come a ver o meu pai eles se cantando de quatro pelado, Um e de caminhão. Pra quê? Pra, pra comer? Pra comer feijão. Cheguei. Doidão. Só tinha o quê? Só tinha maconha O maconheiro Estava doidão Querendo. Querendo meu feijão Pessoal do fundo vai Que vem, temos um encontro!